Eu. Oi, eu sou o Botão esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E hoje, dando continuidade aí à nossa playlist de Excel básico, eu vou ensinar como a gente formata células no Excel. Então, temos algum recado, Juliana? Só para ativar a notificação. Então, ativa a notificação. Olha o olho, como está balançando. Posso ir, então? Quieta aí, Juliano. Tá, fiquei Então o que a gente vai fazer primeiro? Abrir a planilha de Excel, certo? Abrindo o exercício, vamos filho. Não tá afim de trabalhar hoje? Puta que bosta, vai. Aí. Então o objetivo da aula de hoje é mostrar como é que a gente formata os conteúdos que estão aí dentro da célula. Se eu quiser trocar a fonte, basta eu selecionar o intervalo desejado, então tá aqui ó vir aqui na fonte que está em calibre, por exemplo, eu quero colocar na famosa Times New Roman, tá? Vou selecionar aqui, você pode selecionar na lista, ou começar a escrever e dar o enter. Então olha lá que legal. Se eu quiser eventualmente aumentar isso aqui, ó, colocar em 15, basta eu colocar o número 15 ou vir aqui e selecionar o tamanho. O legal é que não tem o 15, né? Ele vai em par. Olha lá que legal. Então vamos colocar no 16. Estão aí os nossos itens de orçamento. Vocês lembram também que o conteúdo da célula ele extrapolou a coluna? Como é que a gente faz para arrumar? Basta você você vir aqui ó entre uma coluna e outra tá vendo que muda o ponteiro do mouse você vem aqui ó e dá dois cliques aí sim ele formata. Todas essas ferramentas que vocês estão vendo daqui ó, da fonte até aqui ó fonte, alinhamento, número eles servem aí para trabalhar com a formatação de dentro da célula e eu vou tentar mostrar aí as mais interessantes para vocês se eu quero colocar o cabeçalho em negrito, basta de novo eu só selecionar aqui, tia Lucy, o cabeçalho e colocar em negrito, olha só que maravilha né, então colocando em negrito ele estapolou aí a largura da coluna, e assim você pode colocar em itálico ou sublinhado, então você faz o que você quiser, afinal, a planilha é sua. Eu estou achando que está ficando uma bosta. Não está. Se eu quisesse realçar somente as bordas de cima e de baixo aqui do item de orçamento e valor e do total numérico aqui, como é que eu faria? Começa pela seleção do intervalo que você quer aplicar a formatação. Você vai clicar aqui, Tia Lucy, tá vendo? Ó, que tem essa bordinha de baixo, mas você tem várias opções de borda que você pode selecionar. No nosso caso aqui, como eu quero colocar só a borda superior e a inferior, eu vou clicar aqui, ó. Borda superior e inferior, ele colocou um risquinho embaixo, tá vendo? Vamos destacar de novo o total aqui. Pra gente, testar ó. Note que a última opção que você utilizou ela é selecionada aqui. Basta você clicar que fica essa coisa maravilhosa, certo? E aqui em cima que eu esqueci de falar no primeiro momento, tá vendo que tem esse a mais aqui ó. Se você for clicando, ele vai aumentando o tamanho da fonte, e se você for diminuindo, ele vai diminuindo o tamanho da fonte, ok. Isso foi um peido? Não? Então tá bom. Vamos supor que aqui em cima, já que está próximo ao carnaval, vou colocar o fundo da minha célula em laranja. Olha só que maravilha. E a fonte, se você quiser, você pode colocar em outra cor, vermelho. Isso, olha que maravilha, certo? Bloco da tigresa vai ser esse daqui. Aliás, a Juliana, vem aqui, Juliana. Vem aqui. Vem Começou com Vem cá. Olha a juba dela, que bonita que está para o carnaval. Nossa senhora da parecida. Vamos voltar para o exercício. Eu, particularmente, aí a é dica de Excel, gosto de trabalhar com células coloridas, não simplesmente para enfeitar a planilha, mas para diferenciar onde tem fórmula da onde tem valor. Então, isso ajuda bastante quando você vai manipular onde pode mexer aonde onde não pode mexer. Outro recurso interessante, pessoal, é a questão do alinhamento que eu tenho dos conteúdos da minha célula. E aqui em cima, tá vendo, do lado das fontes? Se eu quiser tudo isso aqui centralizado, basta eu selecionar novamente aqui e colocar, ó, tá vendo aqui, ó, todo mundo centralizado, Eventualmente, você pode estar trabalhando com alturas de linha da sua planilha diferente. Por exemplo, se aqui, ó, o item orçamento tivesse sendo maior aqui, ó, o que, que vai acontecer? Ele já está centralizado, tá vendo? Mas se você quisesse colocar ele na parte superior da célula, tia Lucy, basta você clicar aqui, ó, alinhar em cima, e se quiser colocar na parte de baixo, você coloca alinhar embaixo. Então, eu vou voltar na parte do meio e vou voltar à altura da linha, como é que estava anteriormente. Então, da mesma forma que eu posso ajustar o conteúdo da coluna, eu posso também ajustar o conteúdo da linha. Então, como é que eu faço isso? Basta você vir com o mouse, ó. Tá vendo que ele mudou novamente aqui o ponteiro? Você vai dar dois cliques e ele vai ajustar a altura da linha, assim como ele ajustou a altura da coluna. <risos> então, deixa eu organizar minha mente aqui. Vamos supor que tudo isso daqui, ele se remete ao mês de janeiro, tá? Então, o que, que você pode fazer? Eu vou inserir uma coluna aqui, por exemplo, ó, vou clicar na coluna A, vou clicar com o botão direito, então presta atenção aí para não entrar mosca na boca, e vou colocar aqui, ó, tá vendo? Inserir. O que, que ele vai fazer? Ele vai inserir uma coluna ao lado, então isso aqui remete ao quê? Janeiro, janeiro, janeiro, janeiro, janeiro, janeiro e assim por diante, certo? Só que para você não precisar ficar repetindo que nem um babaca igual eu fiz agora, eu vou ensinar isso, mas... Eu odeio isso, tá? Depois vocês vão ver em alguns vídeos que isso aqui não é pra fazer. Não. O que você vai fazer? Você vai selecionar todo esse conjunto e vai vir aqui, ó, mesclar e centralizar, né? A mesclagem de célula só preserva o valor da célula superior. Então presta atenção nisso, porque eu vou fazer um vídeo depois uma frente explicando que mesclar é uma bosta. Então você vai dar um ok. Olha lá que maravilha, tia Lucy. Então eu vou escrever aqui agora janeiro, pra ficar mais extenso. Então você concorda comigo que ainda tá feio, né? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, vou jogar ela no meio. Ah, vai botar eu não gostei dela assim na. Horizontal Quero colocar na vertical. Como é que eu faço? Basta simplesmente você vir aqui na orientação e girar aqui o texto para cima. Olha lá que maravilha. Agora o janeiro ele ficou deitadinho. Deixa eu aumentar aqui a fonte igual a gente já aprendeu. Olha lá. <risos> Tem uma última coisa que tem aqui que eu não falei Que é quebrar texto automaticamente Para que serve esse quebrar texto automaticamente? Quebra o texto extra long em várias linhas para poder vê-lo integralmente Olha que explicação horrível então. Vamos supor, por exemplo, que esse item do orçamento ó, A coluna dele está aqui e a altura da linha, ela tá aqui. Só que vamos supor que eu quero quebrar, né? Ficar tem do orçamento embaixo. Eu vou então selecionar o meu intervalo desejado e vou clicar aqui em quebrar texto automaticamente. E agora nós vamos falar na questão de números. Então o que, que eu posso fazer? Se eu selecionar esse intervalo aqui, ó, e clicar aqui nessa moedinha, olha lá que maravilha! Se você, por exemplo, não quiser mostrar todas as casas decimais, né? Que eu tenho, no caso aqui tá aparecendo duas, ó. Você pode vir aqui nessa opção, ó. Diminuir. Então, aqui, pessoal, ficam alguns atalhos. Mas se você não quiser ir por esse caminho, basta simplesmente você de novo selecionar o seu conteúdo, clicar com o botão direito, vir aqui em formatar células e todas essas opções, né? Até de forma mais detalhada, mais detalhada, Jesus, elas vão estar aqui, ó: alinhamento, fonte, borda, preenchimento, proteção. Então você pode trabalhar com todas as opções de formatação aqui, ok? Então, antes de finalizar o vídeo de hoje, o que, que a gente vai fazer? A coisa mais importante que o Excel tem, minha cara Lívia, a gatinha do PSEG, Você vai clicar aqui, ó, no disquetinha de Lucy e salvar a planilha para que a gente continue desenvolvendo ela no vídeo que vem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Para você que está iniciando o Excel, nós começamos agora com uma playlist de Excel básico. Você pode sempre acompanhar o conteúdo e parar de ser uma lesma nas planilhas eletrônicas, tá? Um beijo, Tia Lucy. Até a semana que vem. Fechado,